na morte violenta, as sensações não são precisamente as mesmas. Nenhuma desagregação inicial há começado previamente a separação do perispírito. A vida orgânica em plena exuberância de força é subitamente aniquilada. Nestas condições, o desprendimento só começa depois da morte e não pode completar-se rapidamente. No suicida, principalmente, excede a toda expectativa. Preso o corpo por todas as suas fibras, o perispírito faz repercutir na alma todas as sensações daquele, com sofrimentos cruciantes. O Céu e o Inferno Allan Kardec, parte 2, capítulo 1, item 12 sua alma, posto que separada do corpo, está ainda completamente imersa no que poderia chamar-se o turbilhão da matéria corporal. Vivazes lhe são as ideias terrenas a ponto de se acreditar encarnado. Idem e Biden, parte 2, capítulo 5, O Suicida da Samaritana Muitos dos nossos leitores, ou quase que em geral os espíritas, supõem sejam os romances mediúnicos meros arranjos literários, ficções habilidosas para exposições doutrinárias. Alguns confessam mesmo não se darem ao trabalho de ler tal literatura, visto não se interessarem por obras fictícias. Não sentem nem mesmo a curiosidade muito razoável, demonstrando zelo pela causa esposada de observar a arte com que os romancistas espirituais tecem os seus enredos para apresentar a magnificência do bem que tais livros tanto exaltam, alheios como se deixam estar a relação dos fatos reais da vida de cada dia que os mesmos livros expõem paralelamente com o ensinamento revelado pela doutrina dos Espíritos. O Espírito Adolfo Bezerra de Menezes, em certa obra mediúnica a nós concedida, Dramas da Obsessão, classifica os romances espíritas dissimilares das parábolas messiânicas, visto serem eles extraídos da vida real do homem, enquanto as parábolas igualmente foram inspiradas ao Divino Mestre pela vida cotidiana dos galileus, dos judeus e de suas azáfamas diárias. Engana-se, pois, quem julgar os referidos romances histórias ilusórias, simples composições artístico-literárias para fins de propaganda doutrinária. Estamos autorizados a declarar, da nossa longa convivência com os mentores espirituais, que, na grande maioria, pelo menos, se não na totalidade, nos romances mediúnicos existe a verdade de vidas humanas como fundamento, senão relatórios ligeiramente alterados, a fim de não identificar completamente as personagens. No capítulo 35 da sua bela obra Depois da Morte, referindo-se às realizações concretas do além túmulo, o grande Leon Denis usa desta significativa descrição: construções aéreas de cores brilhantes, desembórios resplandecentes, circos imensos onde se reúnem em conselhos delegados do universo. Templos de vastas proporções, de onde se elevam acordes de uma harmonia divina. Quadros variados, luminosos, reproduções de vidas humanas, vidas de fé e de sacrifício, apostolados dolorosos, tramas do infinito. Fim da citação. E nós mesma, e também o leitor, somos testemunhas de que as reproduções de vidas humanas, acima citadas, já foram ditadas aos médiuns por meio de visões e da psicografia, e os romances da vida real aí estão na bibliografia espírita, prestando serviços à obra de esclarecimento quanto à conduta que devemos ter na vida social ou íntima em face das leis de Deus. Em O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, no relatório das comunicações das entidades sofredoras que o codificador analisou, encontraremos temas variados, levantados de ocorrências reais, que poderiam ser transportados para histórias educativas modelares de sabor espírita, ao passo que o mesmo Denis, em outro livro de sua autoria, relata acontecimentos observados durante experiências espíritas realizadas sob controle científico rigoroso, que permitiria um farto cabedal para histórias e romances fundamentados em acontecimentos reais. Qualquer médium meticuloso e honesto que amasse os próprios desempenhos mediúnicos com um verdadeiro desprendimento do seu convívio com as individualidades espirituais colheria assuntos dignos de serem transportados para a boa literatura educativa, desde que se estribasse na verdade dos mesmos acontecimentos e não em fantasias do seu subconsciente e quantas confissões e narrativas de espíritos sofredores durante as chamadas sessões práticas encerram dramas pungentes, muitas vezes impressionantes, cujos exemplos são excelentes para a reeducação das massas. Comumente, pois, os fatos narrados nos romances mediúnicos são extraídos das próprias vidas planetárias, remotas ou recentes, dos autores espirituais, como sabemos acontecido com as obras há dois mil anos e cinquenta anos depois. Concedidas pela entidade instrutora Emmanuel ao médium Francisco Cândido Xavier, além de outras da mesma entidade, que ventilam existências de personagens por ela conhecidas no além. De outras vezes, os fatos são extraídos da existência dos pupilos ou amigos espirituais dos autores da obra, como o sucedido ao romance Amor e Ódio, ditado pelo espírito Charles e Dramas da Obsessão, onde a entidade doutor Adolfo Bezerra de Menezes descreve as dramáticas peripécias de uma pequena falange de protegidos seus, encarnados e desencarnados, durante trabalhos que, como orientador espiritual de centros espíritas, realizou, ao passo que, no volume Nas Voragens do Pecado, a nós também concedido mediunicamente, vemos a vida do seu autor espiritual, Charles, o Carlos Felipe II, da mesma obra, e de criaturas por ele muito amadas na época, ou seja, no século XVI. E todos sabemos que o mesmo se deu com o espírito Conde Rochester, que em vários dos seus livros confiados à médium russa Condessa Krijanovski, participa o um leitor não só das suas próprias atividades de espírito em marcha de evolução, mas também da ligação milenar existente entre o seu próprio espírito e o da médium que o serviu. Também a entidade Padre Germano confia episódios de sua vida terrena à médium espanhola Malha Domingo Soler, confidências que resultaram num dos mais belos e encantadores livros que enriquecem a bibliografia espírita. Memórias do Padre Germano todos esses luminares do mundo invisível, assim como outras individualidades esclarecidas e igualmente iluminadas, são unânimes em repisar que o mundo espiritual é fértil em temas para estudos e análises e que dramas intensos ali são surpreendidos entre as recordações dos seus habitantes, os quais muitas vezes concordam em narrar ao vivo, ou seja, criando cenas sob o poder da mente, suas passadas peripécias planetárias. Sabemos também que os escritores do plano invisível, que concedem obras literárias aos encarnados, se estas são românticas, costumam reunir trechos de uma existência e trechos de outra para uma lição mais completa e lógica, figurando-os como se se tratasse de uma única fase planetária. Substituem nomes, deslocam datas e localidades, quase sempre com a finalidade de não identificarem as personagens. Ampliam a moral da história, adaptando-a aos ensinamentos evangélico-espíritas, no intuito de dotarem a obra de finalidade educativa. Enxertam frequentemente o noticiário espírita autêntico da época para fins de propaganda tal como vemos no conto O Paralítico de Kiev, a nossa faculdade concedido pelo espírito Leon Tostoi sem, contudo, alterar a essência do caso na sua construtura veraz, e enfeitam personagens e ambientes, transportando-os algumas vezes para a aristocracia, concedendo-lhes títulos nobiliárquicos, por não ignorarem que tais detalhes possuem a magia de melhor atrair a atenção do leitor, encantando-o com uma arte toda especial, muito embora algumas personagens fossem realmente antigas figuras da nobreza. Vale aqui relembrar certas confidências do nosso grande amigo espiritual Camilo Castelo Branco que, referindo-se à sua obra mediúnica O Tesouro do Castelo, a nós ditada, afirmava que o espaço se achava repleto de entidades da categoria moral do barão André Januário, personagem central da dita obra e que ele, Camilo, não tinha necessidade de criar ficções para ditar obras mediúnicas, porque, tanto no além como na terra, havia temas verídicos excelentes à sua disposição. O que lhe faltava eram médiuns que se submetessem às disciplinas necessárias ao certame. Para um literato, portanto, mas principalmente para o literato desencarnado, um ponto de referência, pequeno acontecimento da vida real do cidadão terreno ou da entidade espiritual, bem estudado e analisado, poderá transformar-se em formosa obra educativa e espírita. E é o que vemos acontecer com os nossos escritores do além, que não têm necessidade de inventar os romances que dão aos seus médiuns, porque, vasculhando a sociedade terrena e o mundo invisível, encontrarão acontecimentos dignos de serem imortalizados num livro. As belas letras possuem recursos expressivos para, sem se afastar da verdade, apresentar literatura romântica atraente, que poderá ser considerada como biografias de personagens que realmente existiram sobre a Terra. O Espiritismo, cuja missão é influir para renovar, melhorando todos os setores da sociedade, criou uma literatura nova, modelar, e a sua atual bibliografia mostra dignamente o que poderá ele ainda realizar futuramente nesse delicado setor. O relatório que se segue, o presente exórdio por nós vivido intensamente, consta nos arquivos do nosso longo desempenho mediúnico, registrado também em nosso coração como uma das mais difíceis fases da nossa carreira mediúnica, se assim me posso expressar. Procuraremos resumi-lo restringindo-o ao fato meramente espírita, porque as demais circunstâncias que o emolduraram foram de tal sorte penosas e humilhantes para nós que será bom não as passemos ao domínio público, pois devem ser ouvidadas por obediência às leis de Deus. É, além do mais, a expressão da realidade, não obstante a feição dramática e algo tétrica. O suicida Guilherme existiu em famosa cidade do sul fluminense, deixou descendência numerosa e, conquanto não o tivéssemos conhecido pessoalmente quando encarnado, chegamos a conhecer alguns membros da sua família. Se aqui deixamos de desvendar o seu sobrenome, foi por atendermos aos princípios de fraternidade recomendados pelo Espiritismo, que não aconselha a identificação integral de nenhuma personagem transportada para uma obra que será do domínio público. E veremos, assim como de um fato vulgar da nossa vida de espírita e médium e como de um acontecimento real, mas comum, de além túmulo, poder se criar páginas literárias que, traduzindo tão somente a verdade, doutrinariamente esclarecerão o leitor na análise espírita propriamente dita. Eis a feição romântica de um fato real, mas vulgar, da experiência mediúnica. Cita. Até hoje não sou realmente capaz de me explicar a verdadeira razão pela qual, no mês de junho de 1935, me vi desembarcando na estação da antiga estrada de ferro Leopoldina Railway, na cidade fluminense de Petrópolis. Duas explicações costumam aflorar ao meu pensamento se me abandono a recordar o imprevisto por mim vivido naquela localidade alcunhada de Cidade das Hortências, pela maviosa sensibilidade de um grande e inesquecível poeta. Necessidade de uma peregrinação expiatória do meu espírito que gravemente infringira os códigos divinos em encarnações passadas com o ato do suicídio e reparações melindrosas no setor de assistência fraterna a companheiros de infortúnio desencarnados por suicídio se si, outrora como suicida que também eu teria sido me vi socorrida por almas generosas do espaço as quais me ajudaram o reerguimento moral pelo amor de deus a lei suprema de mim exigiria agora que, por minha vez, eu socorresse a outrem, pois sabemos que essa lei determina a solidariedade entre as criaturas de Deus e jamais receberemos favores ou auxílios de outrem, sem que, posteriormente, deixemos de transmiti-los também à pessoa do próximo. A residência que me deveria hospedar na cidade de Petrópolis localizava-se em bairro sombrio e afastado do centro urbano, nas proximidades de um convento da Ordem das Carmelitas e de um seminário da Ordem de São Vicente de Paulo, o que a envolvia de perenes sugestões de melancolia. Era romântica e sugestiva, portanto, com grande terreno em elevação à frente, plantado de hortênsias azuis. Fora construída por um operário alemão que, por motivos financeiros, mais tarde se suicidara nas águas furtadas, sótão, que valiam por outra residência, conforme o uso europeu, tão confortáveis eram elas. Enfeitio de chalé antigo, essa casa, pintada de branco e com madeiramento e caixilhos vermelhos, lembrava, com efeito, edificações alemãs e suíças, o que poderosamente me sensibilizou, dada a estranha afinidade que sempre me impeliu para as coisas e pessoas do norte da Europa. Todavia, tais detalhes, ou seja, o suicídio do operário alemão e suas causas, somente mais tarde chegaram ao meu conhecimento, conforme veremos, assim como a particularidade de ter sido ele o construtor da casa e ter ali vivido e morrido. Apesar do estilo atraente, considerei a casa verdadeiramente lúgubre ao nela penetrar, solitária como era num terreno isolado e rodeado de sombras, pois se situava na encosta de uma montanha. E, ao transpor os seus umbrais, uma sensação forte de angústia e aflição me constringiu de tal modo o coração que eu regressaria imediatamente ao meu antigo domicílio se as circunstâncias que eu então vivia me houvessem permitido. Na primeira noite ali passada, não me fora possível conciliar o sono para repousar, dado que me prenderam a atenção gemidos continuados, estertores indefiníveis, murmúrios confusos e ininteligíveis que eu ouvia, como alguém que pretendesse em vão falar claramente com a palavra arrastada e contida por obstáculos inconcebíveis. Pancadas no soalho, como se algo insistisse em bater pesada, mas surdamente, nas tábuas, de modo incompreensível, perturbaram-me também durante toda a noite. O ruído provendo do mundo invisível é muito mais impressionante do que a visão, e senti-me chocada. Ainda hoje, prefiro ver os espíritos, qualquer que seja a sua categoria moral... A ouvir os ruídos que eles produzam, pois quaisquer ruídos ou sons provindos do além são assaz diferentes dos conhecidos na terra, são como que difusos pelo ar, cavos, surdos, rocos. Aqueles ruídos, com a noite toda passada em Sony, alteraram minhas boas disposições físicas e morais e. No dia seguinte, reencontrei-me abatida e presa de insólita angústia. Participando, porém, as pessoas da casa ocorrido durante a noite... advertiram-me de que se trataria de mera impressão de minha parte... pois jamais ali fora surpreendido algo suspeito de sobrenatural. Com o decorrer dos dias, no entanto... continuando a ouvir os mesmos rumores, mesmo durante o dia pude precisar que provinham do teto da casa, exatamente sobre o quarto por mim habitado, ou seja, provinham do sótão. Reciosa de desagradar os donos da casa, não mais me queixei, mas, a título de reconforto moral para a angústia que me oprimia, voltei a estudar diariamente o Evangelho segundo o Espiritismo como era velho hábito, e entreguei-me às preces que ali se encontram, o que desde a infância fazia com respeito e fervor. Passei a definhar e minha saúde alterou-se, enquanto dores de cabeça constantes me impediam de dormir durante noites consecutivas. A pressão arterial baixara consideravelmente, entrei a perder fosfatos e albumina com tal violência que ainda hoje não compreendo como resisti, sem adoecer gravemente, pois não usei medicamentos de qualquer espécie, senão água magnetizada por mim mesma, preparada com preces e súplicas a Jesus, Visto que, pela citada época, eu atravessava grandes dificuldades financeiras e não dispunha de quaisquer recursos para consultar um médico. Nota da autora. Por mais estranho que pareça, a verdade é que a atuação de um espírito sofredor sobre um sensitivo poderá levá-lo à perda de fosfatos e albumina, conduzindo-o a grandes depressões nervosas. FIM DA citação. Visitei o sótão que se conservava desabitado. Penetrando o recinto, senti-me invadir por influenciações geladas e contundentes, e chorei copiosamente, sem saber por que chorava. Mas nada vi, senão alguns móveis antigos que ali eram depositados. Dois meses depois, no entanto, desvendou-se o mistério que me intrigava. Fronteiro ao quarto de dormir por mim habitado existia outro, separado do primeiro apenas por um corredor, onde também havia mais dois quartos, ambos desabitados, enquanto os demais moradores do chalé alemão dormiam nas dependências da frente. Esse quarto fronteiro ao meu fora transformado em escritório, tornando-se cômodo agradável para estudo, escrita, orações, etc. Continuando minha insônia sem interrupção, certa noite me levantei à primeira hora da madrugada e me dispus a ler e a orar nesse pequeno escritório, e casualmente abri o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 6, o Cristo Consolador. Li o todo com fervor e veneração, pois aquelas tão doces comunicações do Espírito de verdade sempre calaram beneficamente o meu coração sendo ainda hoje o bálsamo por excelência que revigora minha alma nas horas de maiores preocupações. A certa altura, muito concentrada na leitura edificante, que valia por fervorosa prece e, por isso mesmo, já acionada para o intercâmbio com o mundo invisível e talvez patrocinada pelos guias espirituais, distingui com precisão, além, no soalho do sótão, um homem a se esvair em sangue, debatendo-se nas convulsões de uma agonia dolorosa, murmurando palavras ininteligíveis, agitando as pernas e os braços, de forma a produzir os ruídos secos por mim ouvidos, desde o meu ingresso na casa. Sua agitação, lenta, penosa, dando impressão de um término de agonia, fazia-o mover também a cabeça e o corpo. Era corpulento, claro e corado, cabelos bastos e louros, e bigodes também louros. E até os olhos, por uma rápida associação de ideias ou fenômeno de penetração vibratória, e não propriamente pela evidência, eu compreendi que seriam claros, como se realmente os distinguisse. Trajava camisa branca, completamente desabotoada e aberta, com mangas compridas, e calças do brim chamado caqui, apertadas na cintura por um cinto de couro, mas essa camisa encontrava-se empapada em sangue vivo. Ele como que acabara de desfechar um tiro de revólver no próprio coração, e o sangue corria, tomando-lhe não só o tórax como também o abdômen, as mãos, os braços e a cabeça, encharcando os cabelos, pois derramava-se pelo chão, e ele, debatendo-se, envolvia-se tetricamente no próprio sangue. A cena, porém, não me assustou, não me impressionou, embora me tivesse comovido. Compaixão indescritível revolucionou as fibras do meu coração e, naquele momento, como que me avassalou um sentimento inédito de amor, mas amor intenso, desconhecido ainda pelo meu coração, a favor do pobre agonizante. Dizia que eu contemplava ali não um estranho, um estrangeiro, que nem mesmo me fora dado conhecer pessoalmente, mas uma criatura bem amada, cuja desgraça me comovia profundamente. As lágrimas assomaram, então, aos meus olhos, pois não creio que nenhum médium possa presenciar um quadro desses com indiferença. Então, compreendi quanto se passava. Orei pelo pobre suicida, o qual talvez jamais tivesse sido assistido por uma prece, e oferecia a Jesus meus préstimos a fim de socorrê-lo, como é dever de todo médium diante de um desencarnado em aflições. Que poderei fazer por ele? Interroguei mentalmente no fervor da prece. Orar, falar-lhe. Envolvê-lo na piedade de vibrações amorosas, despertá-lo do pesadelo em que se deprime há tanto tempo, anestesiar a sua desgraça com a palavra da fé e da esperança, ampará-lo no coração com a doçura do amor materno, a mulher médium é sempre mãe dos desgraçados. Sussurram aos meus ouvidos os piedosos assistentes invisíveis que me protegiam, permitindo o fenômeno. Orei, então. Orava diariamente, com desprendimento e fervor, prostando-me de joelhos em súplicas pelo suicida que eu alivia e mentalizando o Cristo de mãos estendidas para socorrê-lo, a fim de que, de algum modo, ele captasse a criação do meu pensamento e se esperançasse nela, tentando alívio para o próprio descontrole vibratório. E lia, como prece, as amorosas comunicações do Espírito de Verdade de Santo Agostinho de Fernelum, do cardeal Malot, todas aquelas sublimes lições que o Evangelho segundo o Espiritismo oferece aos corações sedentos de consolo e esperança. Seria necessário, porém obter o nome do suicida a fim de solicitar o socorro de irmãos encarnados em forma de preces e atração para sessões chamadas de caridade. E, no dia seguinte a primeira noite em que vi o seu fantasma, interroguei o dono da casa sobre quem residir ali antes dele. Discorreu, então, este nos detalhes já citados, isto é, que ali residira o próprio construtor e primitivo proprietário do imóvel, o qual se suicidara com um tiro de revólver no coração, no sótão, havia dez anos, e que era de nacionalidade alemã e chamava-se Wilhelm, Guilherme. E nem devemos julgar que o que eu ali distinguia fosse apenas um reflexo do ato passado impresso nas vibrações ambientes, porque, se assim fosse, a visão seria fixa, ao passo que ela se locomovia no ar, assim mesmo deitada no chão, e se aproximava de mim, mantendo-se, porém, no mesmo estado de convulsões agônicas tardas, pesadas. Tão impressionante espetáculo passou a ser constante e se prolongou durante quase todo o tempo que permaneci na Cidade das Hortênsias, ou seja, um ano. Frequentemente, as demais pessoas da casa saíam à noite para o cinema, visitas, festas, etc. E, porque eu não me animasse a acompanhá-las, via-me só, às vezes até madrugada, num bairro afastado e sombrio, que ainda hoje não apresenta movimentação apreciável. Nessas condições, a sós, diante de Deus, eu havia de doutrinar com um fraseado amoroso esse espírito, em convulsões ao pé de mim, submerso em atroz pesadelo, criado pelas alucinações do traumatismo vibratório, consequente do suicídio, e fazê-lo despertar por intermédio das forças do pensamento. Reunia, então, toda a coragem da minha fé e da confiança no auxílio dos guias espirituais, e agia resolutamente, falava-lhe exortando-o em nome de Jesus a voltar a si para dominar os próprios distúrbios mentais com a reação da vontade que se deveria expor e vencer o colapso a que se entregava. Explicava-lhe o seu verdadeiro estado lecionava-lhe a imortalidade da alma, exatamente como nos serviços de doutrinação, a sofredores no decorrer de sessões normais. E tinha de agir sem me deixar intimidar sequer por um instante ou vacilar nas próprias disposições, pois percebia que, se me intimidasse ou negligenciasse, estaria perdida as funestas infiltrações vibratórias do suicida redundariam em obsessão inconsciente da parte dele, o que até mesmo me poderia atirar a um suicídio idêntico no próprio sótão da sinistra residência. Voltava eu, então, ao capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, livro que considero tocado de magia celeste e que foi o meu escudo, também nessa fase singular da minha vida. As doces advertências do espírito de verdade, então como que ressoavam pelo recinto, reanimando o meu ser, alcandorando meu coração com novos austos de esperança e confiança, até repercutirem por processos vibratórios de sublime transcendência naquele ser desesperado que eu via a meus pés. E, lendo-as, eu mesmo adquiria a impressão de que o próprio Jesus falava ao suicida nos quadros criados pelo meu pensamento e adaptados ao entendimento daquele pelos assistentes espirituais para socorro ao mesmo. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar.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 Veio dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem por quanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores virão enxugar as lágrimas. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe apedem. pedem. Seu poder cobre a terra e por toda a parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. E tudo quanto existisse em mim de bom e aproveitável, eu empregava nas súplicas a Jesus para que me enviasse auxílios para socorrer o infeliz que ali estava. Fazia-o, porém, banhada em lágrimas, prostrada de joelhos, porque meu coração sentia ser profanação outra atitude diante da cena que em minha presença se desenrolava, quando eu fielmente acreditava que Jesus estava presente por meio daquelas vozes contidas nas comunicações do Espírito de verdade e até das rogativas que eu própria fazia. No entanto, eu sentia que todas as minhas forças psíquicas exigiam que eu recebesse aquele espírito mediunicamente, que as correntes de atrações magnéticas da minha faculdade estavam ligadas a ele para o legítimo fenômeno da incorporação. Eu sofria com ele, sentia as dores que o afligiam, sua asfixia, suas angústias. Sentia o coração pesado e dolorido, sede abrasadora, vertigens, mas dominava tais sensações com esforço da vontade, pela prece, suplicando sempre a assistência dos amigos espirituais, pois compreendia a origem de todo aquele mal-estar. Soares de agonia muitas vezes escorriam gelados pela minha fronte... e muitas vezes tremuras incontroláveis me faziam entrechocar os dentes... e nem mesmo é possível descrever o martírio que eu padeci... em contato frequente com aquele suicida... a quem, apesar de tudo, eu deveria consolar e esclarecer. Tentando algo em benefício geral... Procurei descobrir um núcleo espírita de cuja colaboração me pudesse valer para a solução do caso. E encontrei-o. Todavia, dois escolhos se interpuseram entre as minhas esperanças de socorro. A falta de confiança dos irmãos de crença nas minhas possibilidades mediúnicas, eu não era absolutamente conhecida na cidade e tampouco entre os irmãos de crença, e a distância que mediava entre o núcleo espírita e a casa que me hospedava, pois se situava cada uma num extremo da grande cidade, enquanto o horário das reuniões era inacessível para mim, que não contava com quem quer que fosse que me pudesse acompanhar no regresso. Compreendi, então, que a tarefa junto ao suicida era particularmente minha, que se tratava de um pesado testemunho de fé e resistência à tentação do suicídio que a lei de Deus de mim exigia, e prossegui, confiando nos recursos oferecidos pela grande doutrina dos Espíritos. As materializações do Espírito em questão, não obstante, não eram permanentes. Eu não o distinguia seguidamente, ininterruptamente. Eram, sim, frequentes, porém, intermitentes, às vezes demorando-se alguns segundos, com muita precisão, para retomarem dentro em pouco. De outras vezes, eram fugidias quais lampejos, embora eu continuasse percebendo sua presença, sentindo suas influências, sem nada enxergar de concreto. Mesmo assim, como não enlouqueci de pavor ou não me deixei obsidiar, nos momentos em que vi um infeliz suicida deixar o sótão, flutuar no espaço atraído pelas minhas forças afins, sem mesmo disso se aperceber, e atingir o escritório para se deter junto de mim e continuar suas eternas convulsões? Valeu-me, então, difíceis circunstâncias, além da misericórdia do Altíssimo, a assistência carinhosa dos tutelares invisíveis, cuja piedosa proteção eu senti e agradecia, destacando-se, todavia, o concurso das entidades Charles e Camilo Castelo Branco, este ainda não reencarnado pela ocasião. Eis, no entanto, a essência do fenômeno explicada pelo amigo espiritual Charles agora, quando traço estas páginas, vinte e nove anos depois do fato ocorrido. Também tu foste suicida e, como tal, muito fizeste sofrer a outrem, mesmo aqueles que te procuraram socorrer como espírito. O suicídio é atestado de fraqueza e descrença geral, de desânimo generalizado, de covardia moral terrível complexo que enreda a criatura num emaranhado de situações anormais. Seria necessário, pois, para desagravo da tua honra espiritual, que um dia testemunhasses valores a respeito do complexo suicídio e retribuísses a outrem o auxílio que obtiveste com a caridosa assistência daqueles que te socorreram outrora. O caso em apreço é um detalhe dos testemunhos que necessitavas apresentar, além de reparações de delitos passados, testemunho de fé, tu que faliste pela falta de fé em ti mesma e no poder de Deus. Assim, ligada a ti pelas correntes afins humanizadas, a entidade suicida adquiriu condições para se reanimar e perceber o que se tornava necessário à melhora do próprio estado, revigorando-se vibratoriamente para se desvincilhar do torpor em que se deixava envolver. Compreendia, pois, a doutrinação que lhe fornecias, recebia os bálsamos magnéticos que lhe transmitias, como se se tratasse de aplicações de passes, e lentamente era beneficiada como em doses homeopáticas, pois era esse o único recurso existente para a suavização do caso. Não lamente jamais as dores que experimentaste naqueles dias angustiosos de labor transcendente. Cumprias dever sagrado, reabilitavas tua consciência, servias ao Divino Mestre servindo a sua ovelha transviada... E como o paciente que se recuperava sob os teus cuidados, também tu te recuperavas a sombra da lei da fraternidade, que nos aconselha a proceder com os outros como desejaríamos que os outros procedessem conosco. Como suicida que também foste, estarás ligada aos imperativos das consequências do ato praticado, e uma face de tais imperativos é a necessidade do socorro aos companheiros de infortúnio, até que a consciência se liberte do opróbrio que a macula. O suicídio é assim, não é de outro modo, e tal como é, cumpre-nos enfrentá-lo e combatê-lo, para a felicidade do gênero humano. Tão doloroso estado de coisas requereu da minha fé, do meu amor, da minha paciência e da minha coragem, todo o tempo que permaneci na cidade das hortênsias. pois, somente poucos dias antes da minha partida dali, assisti à definitiva remoção do espírito do pobre suicida do local do sinistro, ou seja, do sótão da casa construída com o produto do seu trabalho honesto, casa que tão querida lhe fora, e cujo terreno de frente ele próprio plantara de hortências azuis, antes do seu dramático gesto de desobediência à lei de Deus. Deixei a famosa Petrópolis alguns dias depois da partida do meu muito querido pupilo espiritual Guilherme. Era pelo mês de julho, e o céu azul, pálido, meio velado pelas brumas do inverno, ensaiava timidamente cintilar sob as irradiações vivas do sol, que rompia as nuvens. Da janela do carro de passageiros em que me alojava, e enquanto o comboio corria, afastando-se da bela cidade serrana, eu contemplava a paisagem vigorosa, molhada pelo sereno da noite, e me embevecia, reconfortada pela beleza que de tudo aquilo irradiava. Não foi, porém, sem um sentimento de saudade, que me despedi para sempre daquele ambiente em que tanto sofrera, que, se fora trágico, difícil de suportar, também se elevara no meu conceito as culminâncias de santuário em virtude do sublime acontecimento que ali se desvendara em minha presença sob os auspícios da doutrina dos Espíritos. Orava comovida, enquanto o trem corria, a prece de agradecimento por tudo que me fora confiado entre as solitárias paredes do chalé alemão, Certa de que cumpriram um dever e que os tutelares invisíveis estariam satisfeitos comigo. Para onde teria seguido a entidade suicida? Deus o sabe. Eu, porém, jamais o soube, não obstante as deduções que me atrevia a fazer. No entanto, o que é consolador e o que basta sabermos com certeza é que ele foi socorrido dos males em que se precipitara, que Jesus lhe estendeu a mão compassiva, permitindo-lhe, em nome do Pai Altíssimo, novos ensejos para a necessária reabilitação. Enquanto, entre o seu espírito e o da pobre médium que o serviu,